Bom pessoal, meu nome é Valmor, tenho 46 anos. Meu nome é Divo Peixoto, tenho 39 anos. Sou o Fabiano Dantos, tenho 49 anos. E a gente está fazendo esse curso de Drone para questão de investimento, com muitas oportunidades que está acontecendo no mercado. O custo de, de operação avançada de drone é importante por conta do uso correto do equipamento. A tendência do mercado hoje em dia é essa. Drones, é, imagens aéreas, inspeção em parques solares e parques eólicos. Na minha área, que eu trabalho com trânsito. É importante também você conseguir ter melhores visualizações, é pilotar, na verdade, com mais segurança. Fazer de a, dessa profissão em de renda número um. Foi fundamental, está sendo maravilhoso, super recomendo na área pessoal que trabalha com imóveis, com loteamentos. Cara, super recomendo.